Salve queridos amigos, bem-vindos a mais uma gameplay aqui do nosso The Walking Dead Zombie, GTA Zombie Aqui na taverna, eu sou o Colosso e vamos relembrar o que aconteceu no, par... no episódio anterior Nós acabamos de olhar a prisão e achamos ali o carro da família abandonado E como vocês escolheram galera, hoje nós vamos... Olhar nas fazendas em volta da prisão para ver se a gente acha alguém que pode nos ajudar Continua a saga de Frank Grimes Lembrando que... Eita, já chegou Vou ter que... Ó, ter que... Oh, o pau tá quebrando aqui Os sobreviventes, galera Ai, meu Deus Corre, corre, corre, corre, Nossa Senhora! Corre, corre, corre, corre! Nossa! Quase, galera, quase, quase, quase. Tá vindo outro? Ali ó. Corre! Vamos lá, vamos, vamos limpar a área para a gente poder conversar com esses caras. Mata na cabeça, filho. O problema é que quanto mais tiros o Frank tá dando aqui, mais zumbis tá vindo. Cuidado, cara, não encosta nele, não. Galera, bora lá, vamos chamar os caras para a gente sair fora. Vambora, vambora então, vambora. Vem, vem, vem, vem, vem comigo. Bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, galera. Entra no carro, entra no carro, rápido. O cara tá bravo com os zumbis, gente. Para de atirar, velho, para de atirar. Nossa senhora, aqui! Inimigos, gente quem, quem que é esses caras? Vambora, bora, bora, bora, bora, bora Nossa Tá me arrebentando, gente Vaza, vou morrer Vaza, Frank Caramba, gente que que é isso? <risos> o carro começou a bater lata de novo Vamos, vamos subir aqui Tentar observar, que provavelmente eles vão morrer, eles vão tentar enfrentar os zumbis ah lá, ah lá Tá lá atrás deles, galera Vamos rápido, rápido, rápido, rápido, rápido Entra Rápido Rápido, tá vindo os caras ali Bora gente! Um dos sobreviventes faleceu. Olha aqui as coisas da, da, da família, todas aqui. Eles, eles consertaram o carro que era dela. E agora a gente vai ter que procurar pistas da onde que esses caras vieram. Eles vieram da, de uma rua lá atrás. Vamos voltar, gente. Se eu não me engano, foi nessa rua aqui, ó. Onde nós deixamos o carro. olhar ali, tá com muito zumbi aí ó aqui é uma estação elétrica não é aqui vamos procurar aqui, aqui é a rede de antenas provavelmente não estão aqui também, não tem nenhum abrigo aqui, vamos subindo aqui pessoal para ver o que, que a gente acha nos entornos da prisão eles podem ter vindo por aqui Vamos procurar, galera Você não viu uma mulher e uma criança né? Por aqui nesse carro? Bom, galera, ele tá dizendo que não o carro tá estragando também Opa! Opa, opa Veículos parados aqui, gente Alguma coisa aqui Vamos verificar isso aqui Tá vindo um carro Tá vindo um carro, galera. Tem alguma coisa. Tem alguma coisa por aqui. Chega aí, cara. Uma caminhonete novinha. Vamos ver se tá funcionando. Caminhonete funcionando, galera. Novinha. Agora nós estamos bem, Vamos antes, vamos dar uma verificada nesse trailer aqui Que ele tá bem suspeito Vamos dar uma rodada aqui em volta Ok Nossa, morreu o cara Morreu o cara, deu mole, ficou perto do zumbi Vacilão Vamos ver aqui essa loja Se a gente consegue entrar de alguma forma trancado Vamos ver essa porta trancada o zumbi chegando ali se prepara tá ah, vindo gente, vambora, vambora, vambora. aí já é Ai. Morto. Nossa, gente, eu achei que ele ia me matar. Bora, bora, a gente fez muito barulho. Vamos verificar bem rápido aqui. Bora, bora. Aquilo ali era um, um, um dos brinquedos da minha filha. Eu tenho certeza. Frank já ficou preocupado porque realmente era um dos brinquedos da filha dele. E alguma coisa errada. Então quer dizer que aqui nas proximidades pode ter alguma pista dela. Já descobrimos que essa galera aqui do mal nessa região tem um carro vindo ali. Pronto, vamos subir. cozinhamos aqui uma carne uma carnezinha para ele vamos comer pronto colocamos aqui um silenciador na nossa arma agora vamos em outra fazenda vamos procurar mais pistas gente ver o que a gente acha vamos embora antes que os caras achem a gente aqui ou antes que eu fique apertado O suficiente aqui no meio desses zumbis Pelo menos estamos num um carro de respeito, gente Aham, trem Vamos voltar aqui Só que a gente tem que tomar cuidado Porque os hostis parecem que estavam lá Eu, não amo, não, não, não. eu escutei alguém conversando ali Bem aqui oficina aqui de customização, vamos dar uma verificada aqui, galera. A gente acha mais alguma pista rápido antes que os zumbis venham. Opa, está aberto, galera. Vamos fechar aqui. Opa, marca de sangue aqui, galera. Me parece ser sangue. Provavelmente torturar e matar alguém ali. Vamos ver se a gente acha alguma coisa aqui nessa gaveta. Tem papéis aqui, eu não tinha visto. Caramba, galera. Levar novos sobreviventes para a Fazenda Larson. Agora, aonde é essa fazenda Larson? Aonde que é a fazenda Larson, galera? Como nós vamos saber? Como que? Nossa, olha o tamanho da área rural. Como que a gente vai achar isso? As meninas podem estar em uma fazenda, abrigadas em uma fazenda, como reféns. Então agora é uma luta quanto tempo, cara. Só falta esses caras, só falta esses caras serem canibais e sequestrarem pessoas para poder comer. Vamos adentrar aqui um pouco até a gente finalizar esse vídeo. Mais um episódio. Vamos subir aqui para a gente poder ter uma visão melhor dos locais. A empresa aqui. Uma construção, me parece que tem algo lá nos fundos. Não sei se vocês estão vendo. Vamos dar uma olhada aqui uma área bem cheia de empresas. Galera, nós vamos ficando por aqui. Não se esqueçam, pessoal, de comentarem aí o que, que vocês acham que a gente pode achar. Essas meninas provavelmente estão nessa fazenda. A gente tem que encontrar essa fazenda, me parece que tem algo lá. Novamente, galera, eu vou postar na comunidade o que, que vai ser o próximo passo do Frank Grimes. O nosso querido Frank Grimes, o que, que ele vai fazer se ele vai procurar a fazenda, se ele tenta achar mais um grupo de sobreviventes para tentar ajudar ele. Vou colocar várias opções, não se esqueçam que quem escolhe são vocês. Um beijão para todos aí. Tchau, tchau, galera!